Olá Canveiros e Canveiras! Como vocês podem ver, estamos num novo cenário, porém ainda não está terminado. Então por enquanto eu vou usar esse cenário que é um cenário um pouquinho, como eu posso dizer, um cenário basicão, mas o que importa aqui é a informação. Então vamos lá! Nesse vídeo eu vou ensinar para vocês a fazer um fundo virtual para uma videoconferência que você vai fazer ou para a empresa ou para familiares ou um bate-papo mesmo alguma coisa desse gênero para você fazer um fundo virtual com o Zoom com o Google Meet com o Skype ou qualquer outro que você tenha é muito simples o Canva vai te mostrar ele tem vários templates, vários modelos para você usar e abusar. Você também pode colocar alguma foto de fundo que você tenha no seu celular, no seu computador. O mais chatinho de todos eles, por incrível que pareça, é o Google Meet. Que vergonha, hein, Google? <risos> o problema dele é que o fundo virtual dele não é muito preciso. Então, às vezes, pode ficar confuso. Às vezes, a própria... Nossa... Às vezes a própria blusa ou qualquer outro elemento pode se fundir com o fundo Então não vai ficar muito legal Tem que ter um pouco mais de atenção para a questão de iluminação, beleza? O restante é bem preciso Geralmente não precisa ter uma, ter uma super boa iluminação Tendo uma boa iluminação já é o suficiente para os outros, agora o meeting ele é mais chatinho mesmo. Então bora lá para o computador que eu vou te mostrar tudo. Você vai entrar no site canva.com, tá? eu estou usando desktop, mas se você estiver acessando pelo celular você vai entrar pelo aplicativo Canva. Aí é só baixar no seu App Store, no seu é, Google Play, enfim. Mas eu recomendo fazer sempre no desktop ou no notebook. Então você chegou aqui na Home, abaixo do banner você procurará por fundo virtual para Zoom. Não quer dizer que só sirva para o Zoom, mas serve para os outros aplicativos de videoconferência. Vamos rolando aqui. cheguei aqui no fundo virtual para Zoom, então vou clicar aqui, nesse menu ao lado de templates que são os modelos, você vai verificar que existe alguns temas, tem fotos gratuitas, tem vídeos, o que você achar melhor. Para tornar o fundo personalizado, vou escolher uma foto. No menu ao lado esquerdo você tem esse menu de fotos, então eu vou clicar nele. Você vai pesquisar, aqui no meu caso eu vou digitar paisagens na área de pesquisa de fotos. Tem algumas grátis, outras pagas, aqui eu vou procurar uma grátis, mas você pode você pode escolher uma paga, na hora de baixar ele vai pedir para você pagar, aí você vê o modo de pagamento e pronto. Aqui no meu caso, como é a título de exemplo, eu vou escolher uma foto gratuita apenas para ilustrar o fundo. Você pode fazer isso tanto com foto quanto com vídeo. Bom, vou escolher esta aqui, vou redimensionar. Você também pode carregar vídeos ou fotos do seu computador. Vem aqui no menu lateral esquerdo novamente e você vai clicar em Uploads. Aqui já tem algumas fotos e alguns vídeos. Eu poderia simplesmente clicar e colocar. Você pode vir em Upload, fazer upload, aonde você vai buscar se algum desses dispositivos ou no seu computador ou celular. Então você vai clicar em dispositivo, você vai fazer a busca por essa imagem ou vídeo, clicar em Open e pronto, já tá feito, tá resolvido. Você vai repetir o mesmo processo que eu fiz aqui para você inserir o vídeo ou foto sua que você carregou, tá bom? Redimensiona, ajusta, isso a gente faz normalmente em editores de texto, powerpoint e outros mais, outros aplicativos mais. Vamos, eu vou acabar pegando um vídeo, então eu vou deletar esse. Vou pegar um vídeo aqui, ver se eu acho fundos. Vou colocar esse aqui que vai ser o exemplo. Dimensiono e ele vai ficar rodando o tempo todo nesse fundo virtual. É isso. Às vezes você quer colocar um elemento ou outro para avisar que você. Algum aviso? Você pode clicar aqui no menu lateral esquerdo novamente. Você vai em elementos você pode escolher um formato inserir aqui redimensiona se você quiser pode trocar de cor se você tiver dúvida você pode ver os outros vídeos e escrever um texto aqui por exemplo vou baixar no caso do vídeo o formato é mp4 caso seja uma foto você pode baixar em png que tá tudo certo ok então baixar é isso gente bom se você gostou desse vídeo você pode curtir, comentar. Se você tá vendo esse vídeo no Instagram, tem uma função chamada salvar. Ele literalmente te salva de ficar catando, procurando nos milhares de vídeos que a gente tem aqui. Se você quer virar um Mestre Jedi no Canva, nós também temos um curso completo para te mostrar de A a Z como funciona o Canva. No link da descrição você vai verificar todos os detalhes. Não esquece, se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não esquece de se inscrever no nosso canal porque toda semana tem vídeo novo. Então, um beijinho e tchau.